O Bitcoin segura nos 19.500 dólares e já voltou para a faixa dos 20.300. Ao contrário de ontem que eu estava interessado em shortar, hoje eu já estou mais cauteloso, eu vou mostrar para vocês aqui por que no vídeo de hoje. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e também Participe aí do grupo Telegram, link aqui abaixo, inclusive ontem a gente fez um chat bem bacana de voz com várias pessoas no grupo aí trocando ideias sobre o mercado, tá? Encorajo muito vocês a fazerem isso aí, mesmo que às vezes não tô ali no grupo, tá? Podendo participar, é muito legal ver, ver, ver a opinião de todo mundo aí que, que estão achando mercado, tá? Então galera, o que tá acontecendo no Bitcoin aqui, tá? Vídeo super rápido de update para vocês, inclusive aí em 20 minutos eu tenho que fazer uma... Uma, uma reuniãozinha aí. É, olha só, o Bitcoin tá com esses candles diários aqui, né? Bem interessantes, mostrando uma certa indecisão aqui nessa região, né? E quando eu baixar o tempo gráfico, vocês vão ver porque que a gente tá nessa indecisão, tá? Que é bem parecido com o que tá acontecendo com o índice do dólar também. Tô então, achando interessante essa faixa que o que o que é sp o índice do dólar tá, e também o Bitcoin, tá? Vou comentar para vocês aqui a minha opinião olhando só gráfico, tá? Não vou discutir outras coisas aí sobre o que que o Fed pode fazer, eu não vou entrar nesse assunto hoje, talvez amanhã eu faça um vídeo sobre isso, tá? Então, galera, esse esquema diário mostra aqui uma certa indecisão, tá? Então, quando a gente vê isso aqui em tempos gráficos menores, geralmente é um potencial ponto de reversão também, tá? Então, a gente pode ter aqui, sim, o Bitcoin dando uma é revertida e voltar a testar essa faixa aqui dos 21.500. Eu vou mostrar para você por que aí, quando a gente descer o tempo gráfico daqui a pouquinho, tá? Então, essa região que o Bitcoin testou aqui, é, tá? que ele está segurando, a faixa de 19.500, por que, que o Bitcoin está... É... Não está conseguindo é, cair mais do que isso, né? Ele tenta ele testou duas vezes já. Ah, galera, essa região dos 19.500 dólares é, é o topo lá de dezembro de 2017, tá? Então, no último uh, ciclo, a gente teve esse topo nessa região. E o Bitcoin está retestando aqui agora. É, diferente dessa, dessa faixa aqui que a gente acabou rompendo, forte para baixo, aqui foi um, um, um, aqui foi um forte momento né, de capitulação. Né? A gente tem muitos tops sendo acionados. Isso aqui acaba levando o preço a dar uma derrapada grande, né? É como o mercado funciona. Aqui o pessoal já está mais cauteloso, né? O pessoal está mais cauteloso aqui, por ser é difícil o preço dar essa derrapada grande, que a gente viu aqui nessas regiões, tá? Aqui ninguém estava esperando por algo, ninguém estava esperando o Bitcoin 17.600 uh, dólares, tirando o professor Edgar, que estava lá, fez sua análise aí e acertou exatamente o ponto, né? Então, galera, uh, aqui o Bitcoin está indeciso nessa faixa aqui, tá? Isso aqui é um, é, deixa me deixa um pouco mais bullish, Tá? Né? É, não quer dizer que eu estou bullish agora que o Bitcoin vai para lua, tá? Não é isso. É, nesse momento, olhando esses candles aqui, eu já fico mais uh, bullish olhando essa, isso que está acontecendo, tá? Então, galera, vou baixar o tempo gráfico daqui a pouco, tá? é Bom, 19.500 falei para vocês por quê, tá? E, e por que que essa região dos, dos 20.300 a gente tá com dificuldade? né Por dois motivos, né? A gente tem essa faixa aqui dos... Essa faixa aqui na verdade ó, dos 20.500 20. dólares, onde o Bitcoin está tá tendo resistência, ele bate ali e não consegue subir, é o 68 aqui desse Fibonacci, né, dessa, dessa, dessa subidinha aqui, 17.600 até o topo lá nos 25.300, a gente tem aqui o 68, essa região que o Bitcoin não está conseguindo ficar acima. Né? Então baixando o tempo gráfico aqui a gente pode ver também, ó, aqui vou botar uma hora, a gente está nessa cunhazinha e o Bitcoin está testando de novo aqui agora, tá é, ligando os topos dessa cunha, topos aqui que o Bitcoin encostou, a gente tem essa LTB aqui e o Bitcoin está testando de novo essa região. Tá? Ontem aqui falei para vocês que eu estava interessado em shortar, né? uh, inclusive essa cunha estava mais desenhada, mais para baixo um pouquinho. Tá? Hoje, pessoal, já fico aqui um pouco com o pé atrás para buscar a superação de short, porque isso aqui está mostrando para mim, está bem parecido com um conezinho também de reversão. Né? Você sabe que tem, a gente tem alguns padrões de reversão de tendência, e, e esse aqui tá formando um conezinho também pra mim, que me deixa um pouco mais aí, né, será que o Bitcoin, que o Bitcoin vai realmente testar essa LT, LT, LTB aqui de baixo, testar os 19 mil dólares? Eu comentei ontem pra vocês no Telegram que eu tava com ordens, e aí tô com ordens né, posicionadas, né, até essa região $19 dos, aqui, dos 19 mil dólares, aqui dos 19.400 para baixo, o Bitcoin de novo não foi pegar as minhas ordens, né. Então, uh, será que o Bitcoin vai testar de novo isso aqui, pessoal? Essa que é a pergunta aqui agora, ou ele vai romper aqui agora e voltar a buscar essa região dos 21.500. 21 então, o que a gente tem que olhar aqui agora? Olha só, na minha opinião, a gente tá, poderia formar aqui nessa faixa de preço um fundinho duplo, tá? É o que está aqui agora parecendo querer uh, acontecer. Algo bem parecido que está acontecendo na SP500 também, se vocês olharem um o gráfico ali da SP500. Então, o que, que acontece? Se a gente romper essa região aqui dos 20.500 e ficar acima, galera, a gente tem grande chance assim, ó, de buscar o alvo desse fundo duplo, tá? que seria mais ou menos isso aqui. ó Essa projeção que levaria o Bitcoin para a faixa dos 21.500 dólares. Então, tome cuidado na região dos 20.500. Se a gente romper e montar um suporte, a gente pode buscar a casa dos 21.500 dólares, tá, galera? Então, aqui nessa região. Uh, até o sentimento deu uma melhorada aqui agora, a gente pode ver as sardinhas começando a vender aqui, o long short está caindo, tá, pessoal? Com o pinterest subindo devagarzinho aqui, então o pessoal está acreditando que, que o mercado vai cair, e esses candles aqui começam a mostrar um potencial reversão. Tá? Eu não vou, nesse momento aqui, aqui nessa região, não estou querendo buscar a operação aqui, estou tá? aguardando uma confirmação, tá mas estou com ordem assim, aqui de venda nessa região aqui tá pessoal que a gente pode dar uma explodida aqui para cima ó, e ter resistência então eu tô com umas ordens de venda aqui também acabei de colocar aqui inclusive né na Prime Sbt essa, essas ordens aqui para poder é, é, vender nessa região tá e vou avaliar à medida que o preço for chegar ali tá galera então basicamente aqui agora o Bitcoin tô vendo é isso tá tô, tô esperando o mercado ter uma reação se a gente conseguir romper aqui, montar um suporte, né, eu posso cancelar essas ordens de vendas aqui e tentar inverter a mão, tá, galera? E se buscar essa região 19 mil aqui, ó, testar essa LTB, uh, embaixo eu vou estar interessado em fazer compras para o Bitcoin, tá? Compras aqui, inclusive fechar o meu short, que eu estou com o short ainda aberto, né? Desde essa região aqui, uh, na verdade meu stop está aqui na região dos 22 mil dólares, né? Inclusive, pessoal, minha recomendação aí, é quem está vendido no Bitcoin... Tá, e quer ficar um pouco mais tranquilo porque vai que isso aqui explode para cima né vai que explode aí né? dá uma reviravolta é, a minha recomendação é avaliar de colocar um stop aí nessas regiões aí dos 22 mil tá 22.300 talvez de 22 porque se a gente conseguir romper ficar acima dessa região aqui dos 22.200, mais ou menos aqui galera tá de 22 mil já é já seria o é, né? já seria Ok mas eu gosto de botar uma margem um pouco maior porque daí a gente vai estar voltando para dentro desse canal, tá? A gente pode buscar, inclusive, o alvo dessa cunha que está no topo aqui na região dos 25, 25 mil dólares. Tá? Então, é, e nesse caso, galera, a gente está fazendo fundo duplo para o Bitcoin, né? Um fundo duplo Bitcoin bem interessante nessas regiões aqui que vocês estão, que a gente está acompanhando. Tá? A gente pode sim formar um fundo duplo aí, tá? Como a gente viu em outros bear markets, né? Esse fundinho duplo aqui, ó. Tá? E o preço voltar a subir. Então tem que ter um stop também de compra, tá? Quem tá vendido, tá, galera? Eu acho bem arriscado ficar aí achando que o Bitcoin vai lá para os 14 só, só acreditando só para um lado você não pode ter um lado tem que ter um, se você está vendido tem que ter uma operação também tem que ter um, um momento que você tem que aceitar né a, a perda aí né de não ter comprado no, nessas regiões e, e, e recomprar nessas regiões aqui dos 22 para cima tá então acho essa aqui é o que eu estou vendo aqui agora para o Bitcoin basicamente isso ah, só comentando para vocês aqui também rapidamente galera aqui no High Block Olha só, o Bitcoin foi bem testar aqui essas regiões dos 20.500, 19.500, ó. Ele acabou não fechando esse pool aqui, tá? Mas eu considero como uma região que o preço foi atraído aqui, ele não, é, ele, ele acabou segurando nesses nesse últimos, nesses últimos, é, pools de liquidação aqui, mas não chegou a bater exatamente no pool de liquidação que estava montado, tá? Lembrando que isso aqui é uma faixa que o High Block, ele, é, né, Puxa aqui fazendo estudo, que é uma faixa que o preço pode vir buscar, tá? Ele não botou exatamente, mas bem interessante aqui como alvos aqui para a gente poder contar shortando, né? Buscar alvos para o Bitcoin. Tá? Então, galera, uh, vamos só passar rapid, rapidamente para vocês aqui sobre os pools de liquidação aqui, só para fechar o vídeo, tá? Eu quero fazer um vídeo mais curto hoje. Aqui no 12 horas, aqui a gente pode ver, ó, fazendo um zoom aqui em 12 horas, a gente tem liquidações aqui, a gente ó, pode ver que a região dos 20.500 está amarelinho, tá e o Bitcoin pode dar uma beliscada nessa região que continua caindo, tá? esse é um ponto importante, e aqui de novo 19.475, desculpa, 19.500, de novo a gente tem pool de liquidação também aqui dos longs. Tá? Então o short está bem curto aqui em 12 horas, e os longs estão lá nos, na região dos 19.500, o pessoal com certeza está botando seus tops ali abaixo dos 9.500 e preço pode dar aquela surpreendida ali para pegar os tops da galera também tá olhando aqui os 7 dias vão dar um zoom também aqui nos 7 dias para ver o que está acontecendo a gente pode ver que essa região aí ó dos dos 21.900 né, o preço pode ter o interesse de voltar a testar lá para pegar o stop da galera. Onde estão o stop do pessoal? Está todo mundo stopando lá nos 22 mil dólares. Tá? Então, vai vale depender de quanto que está entrando de dinheiro nessa região, o mercado pode ser traído para buscar essa liquidez nos 22 mil dólares. Tá? Então, é, na minha opinião, por isso tem que botar um pouco mais acima, né, Dos 22 mil 400, porque ele pode vir lá bater, pegar o stop da galera e devolver com tudo. tá, galera? O mercado funciona assim. Tá, e aqui, na uh, região 19.400, aqui a gente tem bastante aqui nos 7 dias também, tá? Mas me parece que até que a região dos 20, 22 mil dólares, 21.900, já tem bastante ali, né? Mais que a região dos 19.400, tá? Então, aqui nos 7 dias e para fechar aqui no, no mês, uh, no mês aqui a gente pode ver, galera. Só que o um mês é complicado, a gente não sabe se aqui tá aberto ainda. É a região dos 19.300, tá? Que o Bitcoin ainda não buscou, tá? Eu... Uh, enfim, como é um mês aqui, isso aqui vale menos, na minha opinião, tá? Tá valendo menos, mas eu tô com ordens posicionadas nessa região aí, 19.300 para baixo, até a, região dos, né, até a região lá dos mil pessoal. Eu tô com ordem posicionada comprando Bitcoin no spot aí, mas eu acredito que vou fechar totalmente meu short se Bitcoin buscar essa região dos mil dólares, né? Ou vou ser estopado ali, né, nesse short se a gente romper a região dos 22 mil. Beleza, galera? Então, basicamente é isso aí, tá? Não se esqueça aí, se você tem a experiência também com o Mercado Futuros, aproveita a promoção da PrimeSBT, tá? Cria sua conta na PrimeSBT, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, você pode ganhar até 7 mil dólares de margem adicional gratuita, é, vale a pena você conhecer a corretora. E qualquer novidade, eu volto para vocês aí. Só um ponto final aqui para fechar o vídeo, que eu acho que quem ficou aí vale a pena vai, vai receber esse prêmio aí, certificado até o final do vídeo. Ó, esse mesmo ponto de, de reversão que a gente tá vendo aqui, que a gente está vendo aqui para o Bitcoin, que mostra esse conezinho, a gente está tendo também para o índice do dólar. Olha só, o índice do dólar aqui no topo está formando um cone nesse topo, galera. Isso aqui é um padrão de reversão também, tá? tem que ficar atento eu já comentei para vocês também sobre essas divergências no RSI que está acontecendo para o índice dólar então tome cuidado aí tá quem está vendido tem que ter um plano também tá tem que ter um plano para os vendidos tem que ter um plano para comprado tá não não dá para ficar simplesmente esperando aí só o pior ou só o melhor tá tem que ter um plano para os dois cenários é assim que eu faço eu gosto de fazer os meus trades aqui Beleza, galera? p Pequenos aqui tá numa região meio pouquinho complicada, tá? Não vou comentar muito p Pequenos. Qualquer novidade, eu volto aí, aviso vocês no Telegram ou volto aqui também no YouTube, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixa o like para apoiar, se inscreva no canal. Vou deixar o tutorial como operar na PrimesBT e também aqui na Bybit, ambos dando bastante bônus aí para vocês aproveitarem as promoções, tá? Então, até um abraço e a gente se vê em breve.